Apresentando eu, papai Jujuba Nanica. No canal Jujuba Nanica! Faz isso para mais um vídeo hoje, nós estamos aqui para um vídeo de códigos de robôs. Mas antes de tudo, vocês deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Yeah! E é isso, fiquem com o vídeo.